Vamos ver o que é que o Facebook aqui diz. Parece que estamos. Parece que estamos live. E agora, porquê que aqui não, ainda não. Já apareceu-te aí algum convite, João, no Instagram? Eu já enviei o convite. Então, deixa-me ver, porque é que ainda não tem aqui o convite do João? Hum, uh, está a dizer vídeo não? em pausa, deve ser. Está Criado. a dizer vídeo em pausa do teu lado? Uhum. Ok. Curioso eu acho que é a rede aqui de casa pode ser a minha pode ser a minha ou então o meu telemóvel, quem sabe vamos só dar uns segundos aqui no facebook se entretanto alguém se juntar pode ir colocando uma pergunta pode ir colocando um, um comentário o que lhe parecer bem sobre hum. olha, o meu telemóvel agora não está a responder que engraçado hum. <risos> Antes de entrarmos lá, estávamos a falar da tecnologia, não era? Estranho, tem sempre <risos> deixa, ver, deixa ver o que se passa com o meu telemóvel para, para, o, para o live no Instagram. É que Agora, agora apresentou o Ecrã é Preto. Como é que faz uma live no Instagram quando olha, o tema é além do olhar? Curioso, <risos> olha, curiosamente, há aqui que já aderiram ao Instagram. No Instagram, mas eu agora estou... Tô... No Instagram, a minha app do Instagram está a reiniciar. Tenho um hum. ecrã branco, o símbolo do Instagram, à minha espera. <risos> e entretanto, temos alguém aqui a juntar-se no, no Facebook. Vejo aqui o número 3, que imagino que sejam três pessoas neste momento a acompanharem-nos. Então peço, uh, ponham só um ok ou um, um thumbs up se o som e o vídeo estão a fluir e a chegar bem ao vosso lado. Peço que possam escrever aí nos comentários neste vídeo, neste live do Facebook, que o sonho e o vídeo estão ok. E isto enquanto fazemos o um compasso de espera para que o meu telemóvel e a app do Instagram uh, dê sinal de vida, para que possamos também entrar live no Instagram. Entretanto, enquanto isso não acontece, uh, avançamos e apresento-te a ti, João, e apresento também o episódio de hoje que eu reparei que pus um 8 quando era um 7. Hoje é o sétimo episódio da Greenlight Other Choice, conversas ao vivo e também podcast. Conversas sobre a experiência humana e como podemos saborear a vida com mais simplicidade. E o tema para hoje, o ponto de partida para a conversa, é além do olhar. Como ver além do olhar? E hum, olhamos apenas, uh, será que passamos uma grande parte do tempo a especular o que está por detrás do que vemos? Então, como podemos ver além do olhar? Como ter ou fazer outro olhar e ver. E connosco temos o João Delicado, já somos amigos há algum tempo, e o João, além de formador, coach, terapeuta, é também autor, quer no seu blog, ver-para-além-do-olhar.blogspot.pt, é assim, João. E, João, parabéns, porque eu só, agora recentemente, é que percebi que este teu blog alcançou mais de um milhão de visualizações, é assim um número bem redondo, bem interessante. O, o João tem neste seu trabalho, tem também contribuído para a rubrica de rádio que também deu origem a um livro o Vale a Pena Pensar Nisto que eu recomendo que possam escutar ou então até adquirir o livro, não é? mais ou mais agora que estamos nesta época natalícia e virar de ano, pode ser uma bela prenda para alguém e João, eu tenho escolhido pessoas que não só tenho contato de alguma forma e algumas tenho como amigas como tu Uh, e tenho pessoas, escolhi pessoas para estas conversas em que eu reconheço que no seu percurso de vida tenho feito outras escolhas hum. outras coisas diferentes do normal, outras coisas diferentes do que outras pessoas fazem uh, bem, caramba, do pouco que eu sei de ti que acredito que sabe, tem, tens muito mais em ti do que, do que aquilo que eu sei uh, tens aqui umas quantas outras escolhas é? uh, formaste-te em arquitetura, hum. em filosofia também estudaste na Universidade Pontifícia Gregoriana, em Roma, uhum. um, e se bem me lembro, eu vou ali uma altura de vida em que ponderaste seguir a vida uh, religiosa, uhum. a vida de clérigo, e depois orientaste e descobriste o teu caminho para o que estás a fazer agora, como formador, uhum. terapeuta, coach. Uh, uhum. Podes só começar um pouco por... De onde é que vieram essas outras escolhas? O que é que estava presente em ti para essas outras escolhas que foste fazendo? Hum, ok. Olha, por acaso, aproveito para dizer que houve uma pessoa que me escreveu em privado, portanto não sei se... Enfim, vou omitir o nome, porque não sei se ela queria ser vida. Uhum, Certo. Mas deixa uma pergunta no meu Instagram, que é o que te moveu a seguir este caminho? Hum, e e curiosamente... Acho que vou encaixar já, agora logo de início, porque parece ir de encontro à tua pergunta inicial. Uhum. É porque eu na verdade eu fiquei a perguntar-me qual seria este caminho a que ela se referia. Porque eu tenho feito muitas escolhas, como tu disseste, e muito bem. Né? Uhum. Olha, assim, resposta curta é, eu, eu acho que tenho feito as melhores escolhas em função do, do nível de consciência em que eu estava em cada fase. Hum. Portanto, olhando a minha história, sinto que é um olhar reconciliado Na medida em que eu sou capaz de olhar para o João de há 20 anos Para o João da há 15, da 10 ou de há 5 anos uhum. E ver que, não sabendo tudo, como não sei agora também, não é? Como é óbvio Não sabendo tudo, fiz a melhor escolha possível naquele momento da minha vida e, e era a escolha melhor possível. É, é um bocadinho a minha lógica, a filosofia do melhor possível. Um dia pode ser que escrevam um livro sobre a vida do melhor possível. Parece muito bem. Sim, entretanto, estava aqui curioso se, se no Instagram já está ativo não. Ainda não, João. Eu estou aqui a procurar ver o que é que o telemóvel me uh, mostra. Uh, tá porque já só estou a ver uh, em pausa. Uh, em pausa, em pausa. Quando, tá quando for, eu depois aviso. Está bem. Hum, enfim, não sei se queres que eu profundo um bocadinho a, a minha resposta. Enfim, é uh, talvez possa ajudar algumas pessoas, sabes? Uh, ou acredito eu, uh, uh, por também me lembrando... Uh, Tu, a certa altura, partilhaste, e não sei se foi num workshop uhum. em que eu participei teu, de, dos programas UBI, uh, que fazias e talvez vás continuar a fazer, depois podes falar um pouco mais sobre isso mais adiante. Uhum. Um, eu lembro-me de tu teres trabalhado, por exemplo, na função pública. Uh, uhum. E uh, convenhamos, uh, por exemplo, os, os dois pais, uh, de uma instituição diferente da, daquela em que tiveste, mas também se pode dizer que fizeram o seu trabalho, passaram as suas vidas na função pública. E é uma escolha pouco habitual é? uhum. sair da função pública para fazer outra atividade e, por diferentes escolhas, uh, estares a fazer o que tens estado a fazer agora uh, e vá voilà, lá. É isso. Uhum. Uhum. Sim. Eu, por acaso tocas num tema que eu tenho pensado e tenho falado pouco. <risos> É um episódio assim lá atrás, de então, talvez, talvez eu consiga concretizar a pergunta e ajudando algumas pessoas com a tua partilha, talvez, que é uh, olhando agora para trás, porque também antes já falámos de uh, diferentes olhares, forma de ver diferente, uh, pode vir a partir de um nível de consciência diferente. Uhum. E no ponto em que estás agora, no, no teu percurso de vida, olhando para trás o que é que vês que te ajudou naquela altura a fazer outra escolha? Hum. Isso é a pergunta. Sim, belíssima pergunta. Olha, hum, eu costumo dizer que, que a vida me fala através de, de cheios e de vazios. Cheios hum. no sentido em que pode impulsionar pela alegria, pela paixão, pelo, pela vontade de construir, pela vontade de avançar, pela esperança que abre, é? uhum. ou por vazios no sentido de, olha, de ser uma experiência de desânimo, de desilusão, de, de decepção, de, lá, de, de, de, de falta de motivação, de uhum. dias sem é? entre, entre uma coisa e outra, nós temos informações que a vida nos vai, vai dando, oferecendo pistas preciosas uhum. e então na altura eu acho que, que a vida me foi falando através mais dos vazios de ainda não é bem okay. isto, é, isto é interessante isto é bom aliás eu, eu reconheço que várias vezes me, me senti rodeado das melhores pessoas de um ambiente muito favorável uh, confortável no sentido em que era bem acolhido era admirado era reconhecido e, e eu, pessoalmente, cá dentro sentia, ainda não é isto, ainda não é aqui. E então, Sim. esse movimento, eu tinha que ser honesto comigo mesmo e avançar para outra, para outro horizonte. Portanto, a, a dar-me força para enfrentar o risco que era, eu não sei bem para onde vou, mas preciso disso, né Uau. Uau. Isso, sabes, de imediato me traz alguma da minha experiência, não só individualmente quando fiz a primeira vez o Caminho de Santiago, mas também agora com os programas que, como tu sabes, eu tenho entrega com a Greenlight Transformation Walk. Porque acontecem exatamente momentos como esse. A pessoa sabe que precisa de ir, sabe que é muito importante para ela ir, Uh, e quando te falo do ir, é ou fazer o caminho, ou criar uma direção, uma mudança na, na sua vida, uh, e ela ainda não sabe muito bem o como, uhum. uh, e, e sente-se, de certa forma, sente-se vazio, uh, é, o que, é o que consigo reconhecer e, e observar, é o que consigo ver. Uh, uhum. uh, e quando dizes isso, João, uh, depois uh, os passos que se seguiram, Uh, imagino que tiveste diferentes olhares e diferentes partilhas uh, hum. a acontecer, não é? Sim, Co para, para já de base, sinto que fui sempre favorecido pelo apoio da família. Acho, uhum. que, acho que tiveram muito, muito suporte, deram muito suporte, muita paciência, muito apoio. Mesmo nunca senti falta de nada no sentido material, ou seja, sinto que sou privilegiado nesse sentido. Portanto, não, não arrisquei uh, como muitas pessoas arriscam, às vezes, sair do uhum. seu ciclo de suporte financeiro para, para uma outra, outra vida, outro contexto em que não têm esse suporte e às vezes precisam de, de ir muito lá abaixo para voltar a subir. Né? Mas felizmente, não. não Felizmente, é, felizmente. Enfim, não, não passei por isso, felizmente, e, uhum. e, e sinto que, que fui encontrando as pistas que precisavam em cada momento, Enfim, okay. Sim. ok. Eu conhecendo como te conheço, João, eu imagino que encontrar as pistas foi, hum, em alguns momentos, com diferentes sentidos. Nós, antes mesmo de entrarmos em live, estavas a falar aí de algo que aprendeste numa formação em teatro, numa, no, com teatro, e, e decidiste experimentar, pôr em prática. Queres contar esse episódio agora? Sim, sim, pode ser. Uh, Enquanto estava a pensar aqui na, na nossa conversa, foi assim o primeiro episódio que me veio à memória e achei que era ele a pedir para ser contado. Exato. <risos> e em tempos estive, estive num grupo de teatro com, com os atores João Reis e Luísia Roque grandes amigos e com uma sinergia espetacular e, e na altura propuseram um exercício que envolvia a exploração do, de três centros vitais, a cabeça o coração e as entranhas uhum. e a proposta deles era que nós agíssemos caminhássemos, falássemos a partir de cada um dos centros portanto Durante, durante aquela aula, andámos a experimentar de uma maneira, de outra. Depois, às tantas, também acrescentámos umas imagens. Portanto, o que é, por exemplo, caminhar com fogo na cabeça, ou caminhar com uma pedra okay. de coração, ou caminhar com uma bigorna nas entranhas. E, e esta estimulação era suficiente para alterar, de facto, o caminhar que nós estávamos a praticar uhum. e, e, e alterar a percepção da, da realidade. Uhum. E eu, entusiasmado com, esta, com este exercício, cheguei a casa, na altura estava a morar no, no sétimo andar, e como habitualmente, fui pelas escadas, e então pensei, já que vou pelas escadas, vou, vou aproveitar para caminhar em função dos três centros vitais, uhum. e subir as escadas assim. Bom, e, e a minha, para a minha surpresa, para a minha confirmação, foi que de facto havia três caminhares diferentes, Uh, em função do, do centro que eu, que eu ativava. Ok. Então, imagina, caminhar com a cabeça, a mim sugeriu-me uh, olhar para, os número, para o número dos andares que eu estava a subir, uh, olhar para o pavimento e a estereotomia do pavimento, o recorte das pedras, olhar para os números. Foi isso que me surgiu. Depois, Experimentar, caminhar com minha coração, a mim, sugeriu me mim, uh, sugeriu-me... De repente, dei é por mim a é pensar nos vizinhos que estavam naquele andar. Olha, neste andar, o vizinho tal e tal. Uhum. Uh, quando chegar a casa, vou encontrar esta pessoa ou outra. Uh, ou seja, uma conexão muito mais a nível de, das pessoas e das relações. Uhum. Finalmente, quando experimentei caminhar com as entranhas, a experiência foi... Uh, a minha atenção foi toda para, o, para a minha musculatura e para o movimento do corpo a subir as escadas e portanto pela primeira vez a concentração foi para dentro e a percepção do, do dobrar o pé do alçar o joelho do, do balançar uhum. do apontar e do e da força e da força a levantar-me uh, nas escadas isso, isso isso foi uma experiência muito gira porque me deu um, deu-me esta perceção e uhum. comparação de que nós uh, vemos diferente em função de, do lugar de onde vemos a realidade Sim, sim, acredito, acredito profundamente nisso e é interessante como através dessas experiências chegar a um, um lugar de um, não sei se de aumentares a tua perspectiva ou aumentar a tua consciência sobre o que é que a realidade realmente pode ser como tu também estudaste programação neurolinguística, estudaste, aliás, praticas no teu dia-a-dia, -dia, pelo que eu apercebo, uhum. existe ainda muito, e nós conhecemos até pessoas que se focam muito nisto, em distinguir alucinação, especulação, interpretação fundada, com base no que seja observável, e realmente observação descritiva, daquilo que só é observável sem entrar em especulações sobre o, o mundo interior ou sobre o que é que pode estar por detrás do que alguma pessoa disse ou fez, ou não disse ou não fez. E como nós no, no lançamento deste episódio temos ali aquela, aquela nuance de uh, só especulamos o que está por trás uh, do que vemos realmente. Uhum. Um, tens encontrado uh, na tua experiência do dia a dia, seja profissional ou, ou só na, na esfera pessoal, Tens encontrado pessoas que ainda estão a aprender naturalmente sobre um, desenvolver esta competência de, por um lado, olhar para dentro, como estavas a falar, por outro lado, distinguir quando olham para fora. Uhum. Sim. Sim, acho que, acho que esse é o, é o caminho do desenvolvimento pessoal, ou pelo menos é a base do desenvolvimento pessoal. Sim. Uhum. E é a base das pessoas que acompanho, seja no âmbito do coaching ou do estágio em psicoterapia que estou a fazer. Uhum. É, de facto, dizíamos há pouco, enfim, ainda antes de iniciarmos, que podemos cair cair na, na tentação do olhar arrogante que pressupõe que a realidade é o que ela percebe ou vê. Sim. Uhum. É, podemos uh, cair nesta veleidade considerar que o que eu vejo é a verdade ou é a realidade com, uhum. com a letra grande, não é? Sim. E, e isso torna-se um problema, porque depois há um conflito de realidades, não é? Em qualquer relação com, em que entremos, uh, eu tenho a minha realidade, tu tens a tua e agora pumba! <risos> Cá estamos nós, à agulha, a discutir qual é a realidade, quando na verdade nós temos é muita carga de perceção e muitos filtros que estão no meio da nossa perceção. Uhum. Né? Portanto, vemos a realidade a partir de olhos de, de lentes diferentes, como tão bem explica a PNL. Um, e, portanto, esses filtros condicionam aquilo que nós percebemos da realidade, nomeadamente, enfim, através de um mecanismo da psicologia, que é a projeção, em que nós, basicamente, vemos mais a realidade que projetamos do que a realidade que, que é projetada uhum. com isso estás a querer dizer por exemplo que um, sejam dois amigos dois colegas de trabalho ou alguém numa família ao falar, comentar interpretar coisas pode na realidade estar a projetar ou aquilo que ela receia nela própria ou aquilo que ela deseja ela própria uhum. mas no fundo algo que vem a partir dela e projeta no outro Hum, como é que uma pessoa pode ver de uma forma clara, limpa e perceber que isso está a acontecer? Que ela está uhum. a projetar no outro aquilo que na verdade é dela, entre aspas? Uhum. Olha, primeiro, uma atitude de humildade, de, uhum. em vez de partirmos da arrogância de eu tenho razão ou eu quero ter razão e eu quero vencer esta batalha pela fiabilidade. Uhum. A partir de um ponto de vista da humildade, um ponto Exato. de partida da humildade, que é dizer, olha, o que eu vejo ou o que eu penso que vejo é isto. Uhum. E, e fica aqui uh, com data de validade, porque pode ser que daqui a uma semana eu tenha que rever a, a minha maneira de ver a realidade. E, ok. E, portanto, como é que eu posso explicar isso? Nomeadamente com a ajuda de outros olhos. Isso é, assim, é um recurso precioso quando podemos perguntar a outro se, se vê o mesmo que nós. É, para isso convém ter boas relações ou relações de confiança com quem possamos é, verbalizar o que vai cá dentro, aquilo que nós importamos, uhum. e pôr à consideração do outro, para que o outro também nos apoie ou nos questione para irmos mais fundo na realidade que achamos que vemos. Isso de imediato uh, traz em mim do, do, dois pensamentos, duas ideias que neste momento. Uma é, falaste em ter razão, uh, e para mim de imediato surge o pressuposto uh, ligado à intenção da pessoa. É. A pessoa quererá ter razão e validar a sua visão, a sua perspectiva das coisas uhum. e a sua visão da realidade no fundo. Ou a pessoa uh, tem a intenção de se conectar com a outra pessoa uh, e de descobrir em conjunto uh, o que é que realmente é, como é que está e o que é que as duas podem fazer a partir dali. É. Uh, quando falas em humildade, e obrigado por falares nisso, um, olhando para este nosso mundo, porque acabou de surgir à, à mente uh, um ou dois políticos em particular que habitam este nosso mundo agora... É. Uh, a, a humildade para ti é uma qualidade uh, útil, adequada uh, à visão? A ver as coisas de outro prisma ou a ver uh, as coisas de uma forma que ajuda uh, a vida a avançar? Hum. Sim, claramente. Sim. Humildade é um pressuposto essencial para ver a realidade. Hum. Sem humildade estamos a ver, a ver a tal projeção que fazemos sobre o mundo. E, portanto, podemos hum. chegar ao ponto de alguns políticos, ou quem diz políticos diz outras pessoas que andam por aí. Claro. Devemos chegar ao ponto de projetar nos outros uh, gente que está aqui para nos servir, por exemplo. Gente que está aqui para um, estar alinhada com os meus objetivos ou com os meus propósitos para uhum. a minha vida. E não enquanto pessoas em si que... Portanto, tem a sua vida autónoma, tem a sua vida independente e que tem os seus sonhos e projetos. Então, eu posso usar as outras pessoas, eu posso estar a, a, a servir-me delas ou então, ao contrário, posso estar ao serviço delas e posso hum. uh, também contribuir para os seus sonhos e para os seus projetos, etc. Um... Um, isso faz lembrar outra coisa, também já falaste em arrogância, não é? E eu partilhei contigo uma mini história que uh, partilho agora só a frase essencial dessa história, uh, em conversa com uma pessoa há, há uns tempos atrás, uh, mediante a forma, uh, vou dizer, convicta com que essa pessoa afirmava a sua visão da realidade, o que me surgiu naquela altura foi curioso: 8 bilhões de pessoas no mundo uh, e a forma certa de ver, fazer é a tua. É? Curioso. Uh, é claro que uma, o momento era intenso, a minha energia na voz e a forma como o disse foi diferente daquela que eu disse agora. Uh, é exemplo, que, isto, é. para, isto para dizer que falaste em arrogância, não é? Uh, a pessoa, uh, e eu vejo claramente que naturalmente, como aquela pessoa em concreto, uh, aprendeu a ver, a viver, a fazer, Uh, e a estar neste mundo daquela forma, ela cresceu com aquele paradigma, ela cresceu com aquela forma de, de ver as coisas uh, e com aquela moldura mental, uhum. uh, literalmente a pessoa acredita que o mundo é ou devia ser da forma que ela o vê. Uhum. E ainda agora estou um, a ver um vídeo, comecei a ver um filme, aliás, e pus em pausa... Uh, tem a ver com os conman, né? como se fala muito nos Estados Unidos da América, uh, os um, burlões, que procuram dar a sua visão do mundo para dar a volta e fazer um esquema uh, e habitualmente enganar alguém, ou para receber dinheiro, ou para receber outra coisa. E houve uma frase ali que uh, ficou e surgiu agora, que é as pessoas veem aquilo em que acreditam e aquilo em que querem acreditar. Uhum. é como que a pessoa vê o que quer ver e vê para validar a visão que já tem uhum. e a proposta que estás aqui a fazer e que eu concordo e subscrevo obviamente, faz também parte do meu trabalho e da minha abordagem é essa humildade e até força, coragem de nos questionarmos uhum. de questionar a nossa visão do mundo e convidar outra pessoa a partilhar se vê as coisas da mesma forma que nós, naquele momento do tempo. Isso também é outra coisa uh, que eu tenho observado. Uh, algumas pessoas viram uma coisa no na altura da sua vida e cristalizaram naquela, hum. naquela visão, naquela perspectiva. E depois carregam aquela visão cristalizada ao longo dos anos. É? E tu falaste hum. num, num pormenor que por mim é, é por maior, que é amanhã eu posso ser convidado a revisitar e rever a forma como estou a ver agora e que estou a partilhar contigo. Uhum. Uh, para mim isso também seria flexibilidade. Uh, o, que é que tens, o que é que tens aprendido uhum. com estas tuas observações? Olha, primeiro, estava é um clássico que eu de vez em quando já tenho referido, por isso algumas pessoas já conhecem, de... Sim. Scott Peck, o autor do Caminho Menos Percorrido ele, ele põe exatamente estas qualidades da flexibilidade de, e da revisão da, da nossa percepção da realidade como um, um princípio de sanidade mental. E, e é, aliás, um critério possível para classificar quem está uh, no lado da sanidade mental e quem está do lado da insanidade mental. Que é quando nós já não okay. somos quando não somos capazes de lidar com a realidade e não queremos lidar com a realidade nós estamos a caminho da insanidade mental e isso pode ser uma classificação interessante também para, para darmos mais importância à sanidade mental no sentido em que ela não é só exclusiva daquelas pessoas que estão no hospital psiquiátrico e com problemas graves a sanidade mental está aqui à nossa volta está nos nossos familiares, nos nossos colaboradores nos nossos chefes nas instituições, está em todo lado, está nos governos e nos, nos políticos. Eu ainda hoje me lembrei que não é só, só necessária uma aldeia para educar uma criança, também para a sanidade mental, e curiosamente isto surgiu-me na caminhada que fiz hoje à tarde, para a sanidade mental de cada um de nós é necessária a comunidade. Uh, e surgiu-me também a propósito de estar a passar numa escola e no dia, portanto, 22 de dezembro de 2020, uh, estarem crianças e adolescentes na escola. E automaticamente surgiu-me. Mas a escola não acabou já? Uh, será que com esta coisa da flexibilidade curricular alteraram as datas das férias? Será que são atividades extracurriculares? E comecei a procurar encontrar uh, o que é que estaria ali a acontecer, na minha curiosidade. Uh, e isso para me levar ao lugar de Uh, nas, nas comunidades de aprendizagem, como o José Pacheco tem tão bem promovido e, e criado fundações à volta do mundo, esta noção de a crença no antigamente, e isso perdeu-se um bocadinho, aprendia em comunidade. Ela recebia as diferentes visões e perspectivas, desde o senhor carpinteiro até à florista, até ao condutor do autocarro, quem quer que fosse. Uhum. Uh, e essa noção da sanidade mental, nos dias de hoje que estamos a viver, com a Covid, a pandemia, todas as restrições, uh, parece ter subido, assim, de... não sei se subiu de importância ou se foi o foco que começou a dar mais atenção e mais tempo a esse aspecto. O que é que te parece? Uhum. Sim, quer dizer, quando, para, quando a vida corre no seu ordinário, no seu cotidiano, uhum. dia a dia... Uh, e tudo está, mais ou menos, em função do que se pensa ser normal, uhum. dizer, uma certa normalidade, é que se chama normalidade, uh, também todas as tensões estão adormecidas, ou conseguimos adormecer, seja uhum. com entretenimento, seja com vícios, com hábitos enfim, de algum género, que, que deixem as tensões adormecidas, ou, ou mais, enfim, mais contidas, de alguma forma. Até aí tudo bem, só que quando vem hum, algo de impactante, algo de disruptivo, algo que vem. Hum, é, um, é, um, é um terremoto, no fundo, é um terremoto na, na nossa na nossa de vida, que, que tem afetado mais pessoas, em particular, tem assim transversal, mas tem havido faixas da sociedade particularmente afetadas por isso. Essas pessoas estão sujeitas a uma tal pressão que, se há algo embaixo que, que estava por revelar ou por encontra à sacrifício, encontra neste, neste, nesta disrupção a oportunidade de aparecer e de se manifestar. Uhum. isto inclui, inclui a sanidade ou a insanidade mental. Quem, quem já fazia a sua higiene mental e espiritual uh, consegue viver isto de uma forma mais suave, e percebe uhum. a distância que há entre a realidade e o que acontece em relação ao modo como a pessoa acontece na realidade. E a pessoa percebe uhum. pode cavalgar na realidade com alguma suavidade. Não é? Como quem aprende a galopar num vale. cavalo. Ou então, se a pessoa já tinha algumas inconsistências e já estava um bocadinho desligada de si própria, quando há uma disrupção destas, tudo isto abana, estremece e eventualmente desmorona. morona. Portanto, é natural que a saúde mental seja um tema que está mais vivo do que nos últimos anos. Claro, claro, percebo-te. E surge em mim que dentro da minha abordagem, que eu vejo muitas ligações em comum com a tua, hum, a pessoa realmente, está como disseste no início, está a tomar as melhores decisões que pode naquele momento da vida. Está a fazer o melhor que pode com o conhecimento que tem, a informação que tem disponível, os recursos interiores que tem disponíveis. E nesse sentido eu acredito que o sistema dela está sempre ao serviço dela, percebendo, por exemplo, como estás a dizer agora, em que patamar é que aquilo que está por baixo... Um, em que patamar é que pode, uh, não sei bem qual é que é a palavra, mas uh, em que pode vir ao de cima, não é? pode, pode mostrar-se. Uh, e isso por vezes acontece, quando a pessoa uh, se desenvolveu, e aprendeu, cresceu, em que agora tem mais recursos para lidar com algo que está cá, e pode ser uma inconsistência, pode ser outra, outra situação ambígua, pode ser um, alguma discrepância que estava a acontecer antes e que ficou ali contida, ou então pode ser por eventos disruptivos externos, como estás a falar uh, deste momento em que vivemos. Com, seja, qual, seja qual for uma destas formas, uh, eu tenho observado mais pedidos de ajuda, tenho observado mais pessoas a procurarem manter a sua assinada mental, seja com psicoterapeutas, coaches ou com outra profissão. Mas agora surgiu-me esta última que aconteceu esta semana e eu vou partilhar porque acredito que faz sentido no nosso, no nosso tema. Falei ao telefone com um senhor de... já com mais de 80 anos que me disse que tinha sido professor académico, viajou muito, eu acho que falou de cerca de 700 cidades pelo mundo inteiro e que também muito honestamente me disse diretamente eu com esta idade, eu já não vou mudar eu não vou mudar o meu estilo de vida não vou mudar uh, quem eu sou não vou mudar uh, como é que eu faço as coisas e eu assim ok, a partir daqui para ajudar alguém ou para descobrir o que é que a pessoa pode fazer diferente para estar bem ou para ter mais escolhas uh, parece que a pessoa está muito clara com a sua intenção e o que é que acontece? Ela Louski também ofereceu a sua visão uh, porque ela já sabia uh, acredito eu o que é que funcionava com ele, ou o que é que funciona com ele. Porque deu exatamente um exemplo de, no início da pandemia, no primeiro confinamento, ali por março e abril, ele foi abaixo, com mais isolamento, menos interação social, menos coisas para fazer, e nem foi a falar com alguém, nem foi a fazer outras coisas, nem a meditar, nem, nem ir para o ar livre quando era possível. Ele, não sei muito bem o contexto, mas acabou por ir cerca de um mês e meio para a Alemanha, onde tem família, percebi que seriam filhos, mas também não foi com a família. Ele diz que passou um período de mais ou menos mês e mês e meio um, a partilhar uma parte do dia-a-dia -dia com a ex-mulher e o namorado dela, em que ele estava num apartamento, estava livre, então ele dormia, estava no apartamento, mas depois partilhavam um momentos juntos. Jantavam juntos, passavam algum momento da tarde juntos, e aquilo ele até falou assim, um espírito de comuna, né? naquele sentido percebi eu, de isto lá está, diferentes percepções, diferentes visões, mas percebi eu que no espírito de partilha, de, de comunidade, de interação social, e ele aí sentiu-se outro. E o, a energia dele, o ânimo, tudo ficou, nas minhas palavras, equilibrado e percebi que ele estava a saborear a vida de outra maneira, quando isso deixou de ser possível e agora com o final de ano com este novo conto e ele outra vez a ir mais para baixo e uhum. ele disse-me claramente ó oh, João, já sei o que é o que é, que é. Uhum. é, é, é, é eu, mas se, se o João souber de uma associação, de um sítio onde eu possa ir e até pagar alguma coisa, mas poder interagir e estar com pessoas tipo, está feito, e eu, cá para mim pois, o que é que eu vou fazer? ele já sabe qual é a solução ele já tem a visão, ainda por cima acredita piamente nela e teve verificação na prática pela experiência de que esta forma é o que funciona com ele, a interação social. E mais a mais, se formos também para aquele estudo de Harvard, o estudo longitudinal que continua há quase 80 anos, sobre o suporte social e importância da qualidade das relações próximas, ele está a ter a confirmação dessa... Da, da sua visão, que uhum. é pela interação social que, que consegue estar bem. Uhum. Uh, dentro de tudo isto, diferentes pessoas acreditam em diferentes coisas, não é? uhum. têm diferentes perspectivas. Há, há quem possa estar a escutar uh, a nossa conversa agora ou mais tarde, uh, quando o, o podcast estiver disponível, e um, pode estar a questionar-se, uh, pois, mas eu estou a ter o exemplo de como a minha vida corre mal, de como as coisas nunca, nunca, nunca me saem bem, de como tenho, não tenho sorte nenhuma, etc, etc. Hum, como já falámos antes de projeção, hum, o que, que é que uma pessoa pode de fora dizer, fazer por alguém que está a ver a sua vida a correr mal e acredita que a vida vai continuar a correr mal? Hum. Olha, talvez seja dos exercícios mais exigentes para as nossas carreiras, não é? <risos> Olha, já, já apanhei, já, já tive clientes em, em muitas situações. Uhum. Um, agora, acredito, e, e também um bocadinho em ressonância ao, ao senhor que tu, tu ouviste, né, que recebeste, um, queria dizer uma coisa, que é a partir do momento em que a pessoa vem procurar ajuda, e vem procurar uh, o apoio de um profissional, da um não-sabe, uh, há pelo menos uma parte dela que está confiante de que é possível melhor. É hum. possível viver melhor, é possível viver com mais liberdade, é possível outro nível ou outro estilo de vida. Hum. Pode ser que na sua... enfim, no seu modelo mais... Mais habitual esteja descrente e esteja desesperançada e esteja eventualmente desesperada, uhum. mas se ela então, faz esse movimento de ir procurar ajuda, é porque há uma parte que está, está lúcida, está sã, está. E aliás, não é nada de estranhar, porque, pelo menos no meu entender, qualquer pessoa, seja ela quem for, tem dentro dela a essência e a essência não, não adoece, não. não é passível de doença, porque está fora uhum fora de todos estes condicionantes. E, portanto, em último caso, a maneira de ajudar alguém num estado, assim, muito muito baixo, digamos assim, seja a nível de estado emocional, ou de estado de espírito, ou o que quisermos chamar, uhum. a primeira coisa é, nós vamos falar com essa parte que vai ter connosco. Nós vamos falar com essa parte que tem esperança e que quer fazer alguma coisa, e que quer arregaçar as mangas. Mesmo uhum. que seja a outra a aparecer mais vezes. Uhum. Nós vamos é ter que aguentar, durante um tempo, aquele embate com uhum. a máscara que a pessoa encontrou para uhum. lidar com a realidade. E, no caso, pode ser uma máscara de pessimismo, de vítima, de impotência, etc. Mas, portanto, a pessoa vai se apresentar várias vezes com essa máscara até ao momento em que ela perceba que, ah, espera esta pessoa parece acreditar em algo mais do que esta máscara. Então, e se eu experimentar tirar esta máscara da frente? Uhum. E vai haver um momento de conexão em que a pessoa percebe, ah, ela conseguiu ver, agora vou usar a expressão, ver para além do olhar, ver para lá da, daquilo que eu quis apresentar, o meu pessimismo, vitimismo, etc, etc, e conseguiu, porquê? Porque nós, na nossa função, acredito eu, o nosso pressuposto de base, é acreditar na essência da pessoa antes de mais, antes de se tudo uhum. se, se o fizermos, nós estamos a ligar-nos com, com o que possibilita a mudança e a transformação na, na pessoa. Uhum. É Fiz, tá. Fizeste lembrar um, um dos meus mestres, o Steven Gilligan, tu, tu, também já, já ouvis falar dele, já, já, já o vais acompanhando de alguma forma. Uh, e ele, na, tanto no Transcamp em San Diego, em 2014, lembro-me de dizer, uh, e depois mais tarde na Holanda, em outros lugares, também já ouvia voltar a dizer o mesmo. Uh, um, o meu trabalho é ajudar uh, esta pessoa que me procurou deprimida. Uh, Chamemos-lhe Maria. O meu, o meu trabalho não é ajudar a Maria deprimida. O meu trabalho é ligar-me uh, com a Maria pelas tuas palavras, com a essência da Maria, porque a Maria também é a Maria alegre, também é a Maria esperançosa, também é a Maria uh, duvidosa, também é a Maria confiante, também é a Maria uh, desconfiada, também é a Maria uh, curiosa e viva. Né? E a Maria hum. tem tudo isso nela. E isso lembrou-me, uh, houve um texto no teu blog que me chamou a atenção, e isso lembrou-me: esta nossa partida lembrou-me este texto. Que eu vou ler umas palavras, pode ser? Ok, pode uh, ser. Ele começa assim: uh, se tivesse uma disciplina de empatia na escola, teríamos certamente várias semanas de aulas dedicadas ao olhar. Lembra-te: quantos olhares já te olharam? O olhar amoroso, de quem quer o melhor para ti? O olhar envergonhado, de quem precisa de se esconder? O olhar opaco, de quem está a pensar noutra coisa. O olhar ausente, de quem está noutro lugar. O olhar julgador, de quem te vê por detrás da cortina das suas exigências, preconceitos ou julgamentos. O olhar embevecido, de quem te idealiza e espera de ti o que nem a própria pessoa se dá a si mesma. O olhar enraivecido, de quem está fora de si. O olhar desconfiado. De quem te receia como ameaça. O olhar ansioso de quem espera o pior. O olhar curioso de quem espera conhecer-te melhor. O olhar vivo de quem quer muito brincar contigo. O olhar mentiroso de quem o desvia antes que seja apanhado. Há olhares e olhares. E o texto continua. E o texto continua. Uh, com, com estas palavras, e com isto estávamos a falar uh, antes surgiu uma a pergunta que é assim meio inspirada naquelas perguntas do Daniel Oliveira. A, a, a pergunta que me surgiu é, o que é que ainda não vês em ti que os outros veem? Hum... Estou numa fase de, de, de exploração em, de, da minha interioridade, em que eu uhum. uh, estou mais enfim, claro que estou mais avançado do que nunca. Também isso tem, tem que ser grato e, e reconhecer. Ao mesmo uhum. tempo, sinto que há muito caminho para fazer. Uhum. E, e há pessoas que já me veem com, com um coração grande, como eu penso que não me vejo a mim próprio. Uhum. Um coração que vive só a paixão, que vive só do fogo, que vive só da, da essência, por assim dizer. E, e, se calhar, às vezes, ainda me vejo muito nublado e a, a precisar de lidar com dias nublados e dias de chuva. e Mas acho que, enfim, apesar de tudo, lido com isso cada vez mais pacificamente. Uh, um bocadinho como dizia há cada vez mais habituado é cavalgar as oscilações do dia a dia. Uhum. E, mas pronto, é isso, às vezes, às vezes há pessoas que falam de mim de uma forma que o próprio não vejo, é verdade. Sim. Ok, obrigado pela partilha. Uhum. Isso de, de imediato surge uma uh, me lembra uma pergunta, que foi uma outra pessoa, mas aqui ela não enviou para ti enviou para mim. Quando eu pedi perguntas para fazer ao João Delicado, eu também vou ficar com o nome da pessoa, por ela não, não falou expressamente para dizer o nome dela. A pergunta que ela fez foi, qual superpoder tens e gostarias de distribuir por todas as pessoas com quem te cruzas? É uma pergunta pequenina. Olha, mas é, é engraçado, eu não sei quem é que fez essa pergunta, mas deve-me deve conhecer minimamente, ou, deve, ou, ou então está ligada aqui ao canto. É, é engraçado porque ainda ontem tive a resposta a essa pergunta. Foi? Olá. É Sim. Estava, já não sei onde é que estava, estava nas minhas coisas do dia a dia, uhum. alguns, nas minhas rotinas, e, e veio uma a pergunta, se eu pudesse oferecer uma prenda a, a todas as pessoas o que é que eu oferecia? Hum. E a resposta veio-me assim muito clara foi, eu gostava de oferecer o um maior nível de consciência. <risos> uh, o, o que pode parecer assim, uma coisa um bocado abstrata, não é? Porque, é o melhor Sim. nível de consciência. O que é que é isso, não é? Uhum. Mas é, é o reconhecimento... Enfim, claro que nós, maioritariamente... Na maior parte das vezes, nós queremos oferecer aquilo que é bom para nós. Às vezes, às vezes, é verdade, também oferecemos prendas que são para nós e não tanto para a pessoa. Mas, pronto, acho, acho que esta é uma prenda... assim como um pai, quando ele vier a ser pai, por exemplo, oferecer lego ao filho, quando na realidade ele é que é brincar com o lego. Exato. Pronto, às vezes há essas prendas que são meio torcidas. Uhum. Mas neste caso, acho que é uma prenda de interesse universal, que é pá, quem me dera, quem me dera, a algumas pessoas do sofrimento em que vivem, uhum. uh, oferecendo-lhes assim, uma, então, uma compota, uma dose qualquer de, de consciência. Sim. Que elas pudessem beber de manhã, uh, com quem bebe um copo de água e põe, põe umas botinhas uhum. de consciência ali. Uh, e, e depois, no, no momento seguinte, a ter esta, este diálogo da pergunta e da resposta, Sim. O, o que me veio foi, bem, tu, tu já trabalhas nisso, não é verdade? <risos> Portanto, ok, acho que já, já estou aí. Já estou aí. Sim. Então, Ajuda-me agora a acompanhar-te, precisamente por como temos diferentes visões e percepções, e quando eu falo, temos, não, não só apenas nós os dois, Todas as pessoas que nos estão a escutar, a acompanhar neste momento, e quem está a ouvir mais tarde. Um, Lembro-me particularmente de uma pessoa que, num programa da Greenlight Transformation Walk, me disse que já estava bastante consciente uh, de alguns mecanismos interiores, de alguns padrões que tinha, uh, por exemplo, de uma certa reatividade para com um ou dois elementos da família em particular. Uh, e ela literalmente disse, uh, eu não quero mais consciência eu quero é criar a mudança eu quero é uh, fazer alguma coisa em relação a deixar de ser tão reativa e passar a ter um, outra escolha no fundo para uhum. a forma como lidar com aqueles elementos da família uhum. um, e eu conhecendo como conheço uh, consigo imaginar que com esse uh, esse potezinho de, de compota não é de, de, de maior consciência uhum. uh, imagino eu que associas algo é essa maior consciência. Na tua visão, o que é que acreditas que a pessoa iria fazer ou pode fazer com essa maior consciência? Hum, okay. Olha, eu, eu, para honrar assim, as minhas referências, preciso só, de, preciso só de... Claro, força. Sim, sim. Mas aí há a tua biblioteca por trás, não é? é. Enquanto estás aí a mostrar... Uh, olha que bom, ainda bem que, fala, que mostras, porque quero uh, primeiro fazer este anúncio, que é isto no Instagram, uh, não vai lá lado nenhum hoje, a tecnologia está, uh, está, está a seguir o seu caminho. Mas obrigado por mostrares isso, porque há pouco fizeste uma referência de um livro que se eu bem registrei, foi do Scott Peck, uhum. O Caminho Menos Percorrido. Uhum. É isso? É. Então, vou escrever aqui no, no chat, aqui da live, e esse estás a mostrar agora, uh, podes mostrar outra vez o título e o nome da... Awareness, é isso? Awareness de Anthony de Melo. Anthony de Melo, boa. Uhum. Assim também registro aqui para quem está a acompanhar agora ou para quem vai ver mais tarde. Olha, quem, Anthony me... quem me conhece sabe que eu sou super fã deste livro, deste senhor, da de... de, de, de, de obra deste senhor em geral e deste livro em particular. Uhum. E ele, ele leva o tema da consciência para o nível. Então, uhum. uma coisa que ele diria, e eu... Vou, vou, experimentando, seguir um essa linha. Uhum. É, no caso dessa pessoa, eu percebo o que ela quer dizer. Ou seja, a pessoa percebe que, no entender de, de, dela, já vê o suficiente para entrar em ação, mas não sabe como entrar em ação. Algo assim deste género. Portanto, eu percebi é, que ela já tem consciência de que faz certas coisas... Uh, em automático, uh, e que são coisas e reações e emoções e tudo mais diferentes do que ela gostaria. Uh, imagina se uma situação de uh, ela com um familiar uh, num determinado contexto, numa determinada uh, discussão, naquele tom de voz, com aquela energia na conversa, e imediatamente dispara, reage e, e imagina aquela pessoa que parte para cima. Uh, que parte para cima, pode, pode ir ao ponto do insulto, um, ou de apontar o dedo né? hum. e entrar naquela dinâmica por vezes bastante familiar e agora como também chegamos ao final do ano com momentos familiares se alguém tiver a passar por esse momento uh, é sempre uma boa altura de enviar uma mensagem e partilhar com alguém seja com amigos uh, para desabafar ou para procurar um, um suporte social ou seja com um profissional seja conosco ou com outra pessoa mas esta pessoa no fundo Percebi que estava em modo automático percebi que estava com aquela reatividade percebia que não tinha razão na forma como as coisas aconteciam e queria sair daquele padrão não sabia como Ok Pois, olha, eu acho que é aí que entra... nós estamos a falar da fronteira penso na minha opinião né? hum. estamos a entrar na fronteira entre a inteligência emocional e a inteligência espiritual Ok E é... Tem é aqui uma mudança de patamar. Uh, enquanto estamos na inteligência emocional, nós estamos a, a tentar uh, ser mais, uhum. uh, mais ágeis, seja a reconhecer, Sim. seja a aceitar, seja a gerir as emoções. Ora, na inteligência espiritual acontece exatamente o mesmo, mas a outro nível de, de consciência, que é... Uhum. Reconhecer, na, na frase de, de um padre de Rita francês chamado Teilhard de Chardin, reconhecer uhum. que nós somos, não, não somos seres humanos a ter uma experiência espiritual, mas seres espirituais a ter uma experiência humana. Este é assim, um chavão que eu acho que, que, que inverte ou volta do avesso a, a maneira como nós vemos a realidade e também inverte, a, põe do avesso a maneira como nós vemos este tipo de desafio. Uhum. Que é, enquanto eu acreditar que sou um ser humano a ter uma, uma experiência espiritual, este tipo de tensões, de dificuldades, de guerrilhas emocionais, seja fora, seja dentro de mim, elas vão ganhar uma proporção com um enorme impacto na, hum. minha, na minha qualidade de vida. Se eu, pelo contrário, se eu me vejo como ser espiritual a ter uma experiência humana, então, eu primeiramente sou, sou a essência, sou o ser espiritual que uhum. também está nesta experiência humana em que na experiência humana tem esse desafio, mas repara a diferença de escala que a coisa ganha quando o teu centro é outro é um bocadinho a diferença entre o quando se fala de terremotos uhum. é, se, se distingue o, o, hipo, o epicentro uhum. de, do hipocentro Enfim, agora agora espero não me espalhar com os termos mas o hipocentro é o, é o centro verdadeiro do terremoto, a partir de onde se origina todo o choque, a onda de choque. Uhum. O epicentro é o ponto mais próximo à face da Terra onde, esse, okay. onde isso está a acontecer. Portanto, à face da Terra, da superfície. Na superfície, exatamente. E o hipocentro poderá ser o core, a origem das origens, ok. Uhum. Portanto, entre um e um outro há uma grande diferença. Onde é que nós pomos os pés uh, neste terremoto que possa estar a continuar com Esp Espera que agora isso tra traz-me traz uma grande pergunta. Ai. Que é, uh, levando isto para a, para a nossa experiência humana, tu estás a falar de a pessoa uh, e o que te fizer sentido uh, fala, para, para, isto foi, foi, foi o que eu captei, foi o que surgiu em mim. Estás a falar de, trazendo isso para a experiência humana, nós podemos estar a ver o visível, o que está à superfície, e chamar-lhe de epicentro. E tu estás a fazer a proposta de, de certa forma, ver o invisível, que será o hipocentro, que pode ter a origem, portanto, da origem do epicentro, mas estar num nível uh, que se me escapa aos sentidos diretamente observáveis. Hum. E como eu tenho tido experiência na, de alguns, de, com algumas pessoas que ajudo e como tenho vindo a aprender, de certa forma é possível observar o invisível. Hum. Agora, pôr isso em palavras ou ajudar outra pessoa, assim de uma forma direta e rápida, a ver da mesma forma o, o invisível que eu estou a ver, isso é que pode não ser assim tão fácil, hum. ou tão imediato pelo menos. Uhum. Uh, é essa a proposta que estás a fazer, de abrirmos espaço para ver o invisível, ver o hipocentro e a partir daí acontecer o quê? Sim, Bom, tu fizeste uma coisa engraçada tu pegaste na metáfora para... para lhe dar uma outra utilidade <risos> Sim, mas... mas perfeito, perfeito, sim é, é engraçado sim. Uhum. Uh, olha, acho que há uma parte o que me está a surgir agora é hum, e a partir do, do António Binaldi, do, do seu uhum. agora enquanto eu ainda, ainda reajo automaticamente, ainda, ainda dou uhum. à um espaço desmesurado ou seja, com impacto desmesurado, em que eu me deixo embrulhar uhum. e fico enredado nas minhas historinhas e Bom, e, e etc. Um, uhum. É porque ainda não estou a conseguir ver para além do olhar, ou seja, ainda estou demasiado apegado à história, demasiado apegado à superfície, agora uhum. reutilização da metáfora, ainda estou muito ligado ao epicentro e não ao hipocentro. Certo. Hum. E portanto, é uma pessoa que diga eu já tenho a consciência plena dos meus padrões, mas ainda não consigo. Desligá-los ou lidar com eles outra maneira é porque a pessoa ainda não se ligou à sua essência ou ainda não chegou se... ou, ou hum. está outra maneira de ver a coisa. Uh, há, há um texto que eu, que eu publiquei há tempos no blog que é versa uh, mais sobre a relação de casal, mas pode conversar sobre qualquer relação. Sim. Que a questão essencial que eu ponho é uh, aquilo que diferencia uma relação. Que, que salta para o abismo ou que salta para outro patamar, a diferença é se eu falo a partir das feridas ou se eu falo das hum. feridas. É? Uma coisa é, se eu falo a partir das feridas, hum. eu estou -me a me identificar com as feridas. Eu sou ferida, eu sou uma pessoa magoada, eu sou uma pessoa que está a precisar de ser uh, ressarcida daquilo que perdeu, que está a precisar de ser recuperada. É uma pessoa que está estragada, no fundo. Né? Uhum. Quando eu me identifico com as feridas, eu sou uma pessoa estragada, entre aspas. Uhum. Agora, se eu falo das feridas, eu estou a deslocar o meu centro para o outro lado. Estou, uhum. Posso dizer para mim mesmo: eu sou a essência, antes de tudo, Sim. e sou capaz de aceitar a minha experiência humana que inclui as feridas. Inclui, uhum. inclui, não sou as feridas. Ora, só esta mudança de perspectiva. Uh, é, é o tal voltar do avesso, é o tal mudar, mudar o paradigma. Uhum. Posso, posso passar a olhar para as feridas com, com compaixão, com alguma. Enfim, com, com amor, com, com. com aquilo que eu preciso para me curar. Exato. E se não curar, oh. também não. não, é, não afeta nem essência. Exato. Uh, a minha essência continua, uh, sem, sem dor, sem ferida, sem, uh, porque a essência apenas existe. E hum. um, isso faz lembrar-te duas coisas, na verdade. Uma, uma frase da Silvia Ringueliga também relacionada com isso, que é uh, como é que se pode ferir luz. Hum. É? Olha, muito dizer uh, Agora precisas-te lembrar uma, uma expressão que eu aprendi há uns anos... Há Sim. uns anos que fui, fui fazer voluntariado para a Sicília, com refugiados uh, meio francófonos, uhum. e eu que nunca, nunca tive francês na, na vida, uh, decidi pôr-me a ter explicações de, de francês para poder falar com eles. Uhum. E, e a certa altura apareceu uma experiência, uma, uma expressão, uh, uma expressão que eu achei genial, que eu espero dizer mais ou menos fiel ao francês normal, Uncote de pé Quer dizer, um golpe de espada na água. Na água. Um golpe de espada na água. E eu achei aquilo tão. tão uau. Uau, mesmo. Sou... Quando, quando eu me localizo, dependendo de onde eu me localizo, eu fico oh, uh, sujeito e, e fragilizado. Agora e, não está a ver a palavra, mas. fico exposto aos perigos. Uhum às aos ataques, às ameaças externas, uhum. mas se eu me localizo a partir da, da minha essência, então os golpes de espada são como golpes de espada no mar, na água, no rio. Podem, uhum. as pessoas podem fazer o que quiserem, que não me atingem. Está ah, tudo bem. Sim, sim. Então, tudo o que antes era um problema, deixa de ser um problema. Sim, a, a, a espada, o, o golpe na água pode tocar-me e eu continuo a água. Eu retomo, uh, eu continuo na minha essência. Sim, entretanto, oh, é uma... para lembrar o Bruce Lee, para quem quiser pesquisar no YouTube tem. O uh, Bruce Lee tem um vídeo curtíssimo de um minuto uhum. ou dois, que é Sim. Be, like, be Like Water, my friend. Be like water. Exatamente. E, sabedoria oriental, se não me engano, virá do do, tal, do livro de Tau, provavelmente. Uhum. E é esta metáfora também genial de que nós somos, somos como água, e, portanto, ou podemos ser como água. E, e no sentido em que nós, sim, as circunstâncias vão nos levar a bater na realidade de várias maneiras, de vários ângulos, e com uhum. várias intensidades. Mas se nós formos água, de facto, na nossa essência... Nós vamos aprender a flexibilidade e a arte de dançarmos com a vida de uma forma que não nos vai magoar. Vamos adaptar às circunstâncias e vamos sair ilesos com, com a nossa graça natural e com a graça divina que nos compõe. Sim. Deixemos aproveitar para partilhar a Rita Aleluia. Não sei se conheces a Rita. Ela comentou aqui no, no chat, no Facebook. É a diferença que faz a diferença. Uh, e isso, se eu pude aperceber-me, uh, o comentário surgiu quando referiste exatamente a diferença de ver uh, como essência, a partir daquela existência uh, espiritual, uh, ver as feridas e poder observar as feridas e falar das feridas em vez de me identificar com as feridas. Uhum. Uh, olha, João, já estamos uh, aqui com mais de uma hora de bela conversa. Uh, e, e pelo, pelo pela energia que eu estou a sentir nós continuávamos aqui os dois embalados pela noite dentro uh, querendo preservar quer a tua energia e des merecido descanso quer também da minha e de quem, e de quem nos está a acompanhar uh, vou propondo que vamos encerrando dentro de alguns minutos, está bem, talvez uns 5, 7 minutos a conversa uh, e faço aqui uma ainda tenho uma última pergunta a última pergunta final que eu tenho que feito a todos os convidados e convidadas uh, e aproveito também já agora para quem tem acompanhado uh, o próximo episódio, que não pôde acontecer antes, uh, vai acontecer no dia 29 de dezembro. 29 de dezembro, terça-feira, uh, pela mesma hora, 21 e 12 vamos ter uh, a última convidada de 2020, antes de começarmos o um novo ano. E, portanto, antes dessa última pergunta, uh, João, quero-te uh, convidar a fazer assim uma espécie de... Uh, um, uma espécie de fast answer, respostas rápidas, 3, 4, 5 perguntas que, que me possam surgir, e algumas eu tenho aqui também anotadas, que me pareceram bem de anotar. Pode ser? Estou uhum. uh, curioso com o que é que os nossos inconscientes vão, vão produzir <risos> para este momento. Olha, uh, a, primeira, uh, a primeira é, uh, do que te celebrares agora, uh, o que tens aprendido sobre ti olhando os outros? Hum, tenho aprendido que sou composto de, de toda a natureza humana que vejo nos outros. Hum, boa, boa, boa. uau, hum, uau. O que não? Como imaginas o mundo daqui a cinco anos? Um mundo eventualmente mais desarrumado que o atual. Mas eventualmente mais encontrado no sentido de nos desafiar individualmente e coletivamente a, a refazer as nossas fundações enquanto humanidade. Hum. Ah, boa, sim. Gosto, gosto. Um, e uh, diz-me também, uh, o que vês tu nos teus olhos? O que eu vejo nos meus olhos. Riramente me olho nos olhos. Um, <risos> Também pode ficar para mais tarde, <risos> às vezes, um, às vezes é, é, é mistério, é mistério. Mistério, uau. É, e, e não é tão bom, não é tão bom essa ter esse espaço, o espaço de curiosidade, mistério, o que é que está aqui por trás? Um, Outra pergunta é, eu sei que, tal, tal como eu, também aprendeste e praticaste teatro de improviso com os improváveis. Uh, o que é que viste a ser improvisado que seria útil ao mundo? Dizes especificamente durante o curso ou Não. em geral? Sim, em geral. O que é que viste a ser improvisado que seria útil ao mundo? Hum. Olha, hum... Neste momento o que me vem é encontros, encontros improvisados com desconhecidos. Ah, uau. E é estarmos abertos a quem encontramos de uma forma que, que nos permita conectar sem julgamento, sem expectativas e com generosidade. Uau, obrigado, obrigado. Então, agora sim, a última pergunta. Uh, e depois eu passar também a palavra para, para encerrarmos este nosso momento. Um, a pergunta é, um, qual green light, luz verde, darias a quem está à espera para avançar? Uh, o que é que dirias, o que é que farias àquela pessoa que está à espera da green light para avançar? Hum. De, diria, para, para experimentar, dar o primeiro passo. experimentar, uh, uh, permitir-se caminhos uh, não planeados e eventualmente inesperados. Correr o risco do desconhecido. Sim, sim, sim. Gosto, gosto. Uh, Parece-me assim uma, uma das chaves douradas, uma das pérolas desta, desta conversa, uh, que para mim teve várias. Uh, se eu, se eu agora pudeste, e já, agora, já também perguntaram aqui como é que podem ver o vídeo desde o início, uh, Eu respondo agora aqui a toda a gente. Podem, assim que terminar esta live, pode, o vídeo vai ficar disponível na minha, na minha página greenlight.joão.pombeiro. Então podem voltar a ver o vídeo desde o início uh, e como no Instagram desta vez não deu, fica para mais tarde. Vou, vou ver se ainda consigo fazer o upload do vídeo para o Instagram, mas por agora pelo menos aqui no Facebook vai ficar. Um, João, antes de irmos e antes de uh, também uh, poder dizer, uh, diz-me uma coisa, João. Onde é que as pessoas te podem encontrar? É por aí. <risos> E por aí, cruzamos aí no, no, no meio da rua. Eu sei que pelo menos podem encontrar através do livro, não é? do claro. vale a pena pensar nisto, podem até encontrar no teu blog, na tua página de Facebook, Sim. algo mais? Para, para não gerar expectativas, queria dizer que tu, tenho a agenda cheia, portanto não, não consigo integrar pessoas no atendimento individual. Uhum. Um, e portanto, um, tenho-me preocupado em oferecer tempos como este, que é são disponibilizados gratuitamente e que as pessoas podem encontrar nas redes. Assim, tenho sim, o Facebook de base, tenho o blog de base, tenho o Instagram, o Youtube e tenho o Soundcloud onde tenho a gravação de uma série de palestras. Boa! Que estão lá acessíveis para qualquer pessoa, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Boa, Sim. boa, ótimo, ótimo. É, é também no SoundCloud que vou começar a carregar o podcast. Então diz-me, é através de João Delicado ou ver para além do olhar? Sim. Sim. Ok, boa, boa. Bom, obrigado João, muito obrigado. Antes de irmos, tens alguma pergunta para me fazer, uma pergunta final? <risos> Olha, qual é que foi... Uh, a luz verde mais brilhante que já recebeste nestes, nestas entrevistas que tens feito? Ui, nestas, nestas uh, luz verde mais brilhante uh, sabes que eu estou mesmo muito uh, daquela que tu disseste uh, e se bem me lembro também se relaciona com as palavras que outra pessoa partilhou um, que é o dar o passo é dar o passo de, de percebermos como seres humanos Uh, primeiro, que realmente ninguém tem uma bola de cristal a para o futuro. Não é? uh, ninguém sabe o que é que vai acontecer uh, daqui a um, dez minutos, uh, quanto mais daqui a dez anos. Uh, e há tantos exemplos disso. Não é? uh, nós podemos querer fazer previsões, uh, criar uh, algoritmos e programações para prever o futuro, e às vezes chegamos lá próximo. Às vezes chegamos lá próximo. Às vezes até através do, dos belos processos da imaginação. Não é? Se nós olharmos uhum. para filmes de há 30, 40 anos atrás, uh, muitas coisas que estão naqueles filmes vieram a tornar-se realidade. Uhum. Sejam naves espaciais ou sejam gadgets que nós utilizamos hoje na ponta dos dedos. Na boa. Eu ainda estou à espera que sejam inventados aqueles secretos do regresso ao futuro. E, é, não é? Assim, assim a pairar. A... Eu, ainda estou à eu, eu, eu estou à espera do teletransporte. <risos> Não. Eu estou à espera o teletransporte para assim chegarmos ao outro lado. Um, e há muita imprevisibilidade não é? como o, o caminho de Santiago e outras experiências nas nossas vidas uh, nos mostram, uh, quer a pessoa queira ver ou não, uh, quer a pessoa esteja com o um nível de consciência, ou de certa forma, entre aspas, preparada para ver ou não, um, a vida é imprevisível. E se eu der o passo, tal como estavas também a propor, de me dispor de ao desconhecido, de descobrir o que é que vem adiante, assim que dou o passo, depois de dar o passo, eu, experienciando, posso aprender e continuar a dar os passos na direção que eu quero. Uhum. E como tem sido muito... Alguns momentos tem sido penoso, noutros momentos tem sido triste ver pessoas que continuam a limitar-se, mesmo sabendo que está a doer, mesmo sabendo que estão a passar algum sofrimento. Um, ou porque estão a comparar socialmente, ou porque uh, têm uma alta expectativa para com elas próprias, ou porque estão a cobrar muito uh, e estão a pôr muito peso aos seus ombros. Inclusivamente estão a pôr aos seus ombros responsabilidades que não são suas. Ou são de outras pessoas, uh, ou foram ou foram outras pessoas a que passaram para elas, mas não são suas. Um, e, e se a pessoa puder, assim, alinhar e ficar mais leve, se isso dá uma forma a ajudar a dar o passo, uh, acho que é, é um bom ponto de partida. Uh, sabendo que ela pode e ela consegue lidar com o que quer que aconteça. Uh, ela pode, por exemplo, agora, neste momento, olhar para trás para a sua vida e reconhecer nela própria tudo o que já aprendeu, tudo o que já ultrapassou todos aqueles momentos difíceis, seja o primeiro dia na escola, o primeiro dia no trabalho, ou o primeiro dia numa relação, a coabitar no mesmo espaço. E, por exemplo, nestes meses, com a realidade da forma como tem estado, com as restrições que temos tido, pode ser apenas a minha visão, mas parece-me que algumas pessoas tiveram o convite a redescobrirem-se e a redescobrirem como é que é coabitar com alguém. E quem está sozinho, se calhar foi coabitar consigo mesma. Uhum. Por isso, sim, dar, dar o primeiro passo tem sido uma, uma luz bem brilhante, uma luz verde bem brilhante. Outras têm sido a pessoa permitir-se. Outras têm sido a pessoa perceber que tem os recursos dentro dela e pode aceder aos recursos e às competências que a ajudam a avançar e a dar o passo. Outra, também ligada com esta, tem sido a pessoa aprender a comunicar com ela. Hum. Né? Comunicar com o seu sistema. Se, Chamemos-lhe inconsciente, intuição, corpo, qualquer nome que que queiramos dar. Uh, inclusivamente a essência. Né? Quando aprendemos a comunicar com a nossa essência, com, com, eu às vezes gosto de chamar aquela sabedoria infinita que já estava cá antes de eu começar a ter pensamento racional. Né? Porque é essa sabedoria infinita que faz o meu corpo funcionar. Meu coração bate, os pulmões respiram, fazem o movimento que fazem para o ar entrar e sair, e tudo acontece fora do meu esforço consciente e racional. Há que dar assim uma, um agradecimento, uma palmadinha nas costas, obrigado ao que está cá dentro a fazer isso acontecer. E a partir desse ponto, o passo que se dá pode ser bem mais leve, bem mais firme também. Ah, e até ah, por vezes com alegria não. é isso que me surge olha aqui para partilhar só rapidamente a Anabela Santos partilhou que já viveu isso na Greenlight eu estava também a falar da experiência que falámos antes e a Rita Aleluia falou de é um mistério a ser desvendado com muita curiosidade e aceitação não é? com o símbolozinho do, do coração eu acredito que sim, Rita, eu acredito que sim. Este é, é um mistério a ser desvendado com curiosidade e aceitação. Hum, João, obrigado, obrigado pela Bom. tua pergunta agora, uh, obrigado pela tua presença, por teres dito sim ao meu convite e a te expor a este espaço, uh, sim, bem que no fundo íamos ver o que é que a conversa nos trazia, por onde é que fluía. Um, e que se falamos outra vez em breve que conseguimos encontrar a oportunidade mesmo sabendo teres uma agenda bem preenchida um, nas próximas semanas e nos próximos tempos uh, mas se não for nestes dias então que em 2021 uh, possamos então ir uh, ou tomar o nosso café ou fazer uma caminhada aí na tua zona oh, é. Muito bem. Fica combinado oh, agradeço imenso o convite e, e foi um prazer estar aqui contigo enfim, sem ver quem esteve connosco, mas agradeço também. Isso, isso mesmo. Obrigado, João. E a todos um até já. Próximo episódio, então, dia 29 de dezembro, terça-feira, às 21h12, aqui no Facebook. E se a tecnologia ajudar, também no Instagram Live. Um até já. Um abraço, João. Obrigado. Um abraço.